Já imaginou se livrar dos pelos indesejados de forma confortável? E ainda, eliminar a foliculite e clarear regiões escurecidas pelos outros métodos de depilação. Aqui na clínica Daniele Oliveira, é possível. Sem contar na economia que você terá sem os métodos convencionais de depilação. Faça como a Mariana, que não acreditava que era possível até conhecer a clínica Daniele Oliveira. E agora está curtindo a liberdade de uma vida sem pelos? Agende sua avaliação gratuita e venha conhecer!